Olá meus amigos e minhas amigas, olha só, comecei aqui a colheita do açafrão falei assim, vou mostrar para o pessoal como é que é para quem não conhece olha só, tem gente que não conhece o que é açafrão ali no meio tem um lírio, mas eu vou ter que arrancar aquele lírio e tirar do meio, acho que é um lírio que chama e vou ter que plantar em outro lugar porque ali eu vou plantar um pé de erva-cedeira, chamado capim santo chamado, ok? Então vamos lá, olha só, gente. Aqui, ó, a gente nota-se que em outros vídeos eu falei que o açafrão, quando ele começa a secar, ó, ele secou a rama, é porque tá no ponto da, da colheita Eu vou plantar aqui esse pé de erva-cedeira aqui, gente. Olha, olha, olha só aqui. Tô então, outro é pra cá, isso aqui vai servir de adubo. E aqui eu tô, eu tô arrancando aqui, ó. Ele já secou. Ó, ele enxugou aqui, ó. Olha o um monte aqui, ó. Olha um monte de açafrão aqui, ó. Olha quanto açafrão. Isso aqui, gente. Isso aqui diz que é, é anti-inflamatório, certo? Isso aqui é muito bom para. É anti, é anti bactericida muito bom. Se vocês quiserem ir mais a fundo, eu já tenho um vídeo disso aqui. É só vocês irem ver ou então pesquisar. Que vocês vão ver. Muito legal. Aqui tem mais, ó. Eu plantei aqui uns pezinhos, ó. Ele... Ele carrega muito, gente. Vou pôr vou, vou aqui assim. Carrega bastante. Aqui eu andei cortando uns. Na hora eu, não, eu, eu achei que não tinha tanto. Maravilha, gente. Muito boa Aqui é só lavar, certo? Maravilha. Aqui, ó. Bastante aqui. Esse liro aqui é batata aqui. Aqui, ó. para pôr na comida, no arroz isso é muito bom isso aqui é o lírio eu vou plantar em outro lugar, sabe? ele tem uma batata aqui, ó então eu vou pular para cá por que eu arranquei claro, é ele? porque o açafrão, ó ele embutiu nele, ó, ó. ó. aqui é batata, certo? Vou, vou plantar aqui, olha Aqui eu vou plantar só. Ó, esse aqui, ó. Esse aqui é a batata, foi ele vai sair de novo. Olha. Muita coisa, gente. Olha só quanta coisa. Maravilha, né? Isso aqui, oh, no, no Pará, onde, no Pará, não sei se Maranhão também, eles usam muito isso aqui, sabe para quê? Para pôr na farinha, aquela farinha bem amarelinha, chamada farinha de puba, eles põem, fica uma delícia, hein? aqui ó. Maravilha. Ó. Bastante mesmo? Aqui é o que eu faço aqui, ó. Aqui pra terra ficar adubada, eu faço aqui, ó. Bastante aqui, ó. Aqui tem bastante bagaço de cana, certo? Bagaço de cana aqui, ó. Eu vou arrastar para cá. O aqui, ó. Aqui eu vou. Ó. Isso aqui vai virar adubo. O pé de erra vou Plantar aqui, ó. Aqui, olha só. Aqui nessa parte também tem mais, ó. Tem mais um. Tem mais um pouco aqui, ó. ó. Olha só, então vamos arrancar aqui para nós ver Aqui ó. ó, não cresceram muito, não mas tem bastante. Uma boa, uma boa colheita. Mas não se eu tivesse aqui bastante plantado. Olha, olha só aqui ó, olha um monte gente. Olha só como, olha como, olha como carregou. Olha só, maravilha. Eu plantei essa, essa batatinha aqui ó. Um monte Aqui Maravilha Aqui como eu falei, fazer isso aqui, ó, capim, aqui tem um lado sem aqui, então eu vou vir aqui, ó, vou uns mata aqui por baixo, já tá tudo seco, não tem mais como brotar, né? Então aqui, olha, então eu vou forrar isso aqui, vai virar doce, aqui é só cobrir aqui, A terra aqui, pronto, pra plantar mais algumas coisas. Aqui o que é que acontece? Eu pego algumas batatinhas ó, e vou plantar aqui, ó, facinho, ó. plantar algumas batatinhas aqui para eles, para eles brotar, tá bom? Notas que aqui tem mais, ó. Ele secou. Olha só. Secou as folhas. E agora a gente vai. Essas folhas secas é adulto certo? Já foi com a dupla. Aqui, ó. Com muito cuidado, foi aqui, ó. Aqui, ó. Aqui parece que ele cresceu mais, gente. O que eu vou fazer? Vou ter que fazer isso aqui, ó. É muita coisa. Ó, oh. o pneu deu bastante. Depois eu tenho que pôr mais terra. Olha é só, ó, oh, esse aqui deu grande. Essa, essa, essa, essa, esse pé aqui deu em nó. Muita coisa, ó. Oh, o tamanho das chão aqui, não das Maravilha, por isso que é bom plantar, gente. Eu sou apaixonado por, por terra. Estou aqui em São Paulo, mas sou nordestino. Fui criado na terra, gente. Terra abençoada aí, ó. Aí, ó. Eu gosto de mexer com a terra mesmo. Olha ó. Ó. ó. Maravilha. Vamos arrancar aqui, ó. Muito cuidado Olha só Olha só, gente Maravilha Vixe Aqui Ela partiu, olha Quanto olha, olha só Olha só isso aqui Olha só hein. Muita coisa Maravilha Olha Olha só, tudo isso aqui é meio da terra, aqui ó. Maravilha, ó. bom. Agora eu vou. Ai, olha. Ai. Aqui do mesmo jeito a gente põe palha seca, capim, certo? que não brote mais, se tiver verde brota tem que estar seco, se decampou então vamos subir com terra agora ali em cima madurou o mamão aí eu deixei para as pipira. no norte era a pipira né, que esse passarinho azul azulzinho comer gente se alimentar, outro dia eu tirei um ela estava cantando aqui dessa vez eu tirei, deixei para ela gente para vir para se acostumar, que é tão lindo os passarinhos cantando aqui temos ali um chuchu né no pezinho de limão, ele nasceu ali, ó, gente, ó. No, naquele tronco ali, ó. Ele tá meio um galho, né? Plantei mais dois. E eu vou colocar esses arames aqui, ó. Que é pra escorrer em cima, certo? Pra escorrer ali meu telhado, que eu já terminei, ó. Coloquei um arame aqui, ó. Ali em cima daquele telhado eu vou fazer um estaleiro de, de fios pro chuchu subir. Eu vou passar uma resina nesse telhado e ali eu vou cobrir com chuchu esse telhado. Ok? Eu adoro plantar, gente. Olha, ó. Aqui tem um pé de cana, olha, ó. E tá. Não tem mais chuchu, tem, ó. Cheinha limpa de cana, ok? E o chuchu só sobe, sobe em cima. Mas aqui logo logo eles vão morrer, porque tá. tá Eu vou ter que tirar que tá sufocando o pezinho, o pezinho de limão. Esse quando nascer. Esse fio que tá aqui no chão. É que eu tirei o telhado. Mas ele tá indo lá pra aquela anteninha, ó. Que vocês veem, ó. Aquela anteninha. Que ele vai. O galho vai correr pra lá de chuchu. Em breve vocês vão ver, tá bom? Acompanha o canal aí que vocês vão ver. Muita coisa boa. Olha só aí, ó. O bastante aí, olha, olha. Lavei aí, ó. ó Lavei bonitinho, ó Muito bastante. Gente, vamos comentar... Alguém vai comentar que os pneus fazem mal. Mas é assim, ó Muito mais mal faz a, a manteiga, o óleo, o açúcar e o sal. E a refrigerante. E outros mais. E ninguém fala nada que faz mal, né? As pessoas consomem aí com todo o prazer, não é verdade? Então é assim, então... O pneu, ele começa a decompor após 400 anos, segundo eu estou sabendo. Então, aqui é a minha horta, gente. Maravilha, certo? Então, assim, mas fica a critério, né? Eu não incentivo ninguém a fazer em pneu, não. Eu faço, entendeu? Mas cada um faz aquilo que acha que é melhor para si, certo? Tá bom? Aqui é o meu telhado terminadinho, certo? Bonitinho aqui, ó. Cobertinho. Falta só acabar aqui. Mas algumas coisinhas ali, tem um pé de babosa ali, ó, onde eu vou plantar, entendeu? Tudo bem, então tá bom. Então, minha gente, então ficamos por aqui. Um forte abraço aí, tá um pouco molhado, a água espirrou aqui da gente, tá bom? Mas é assim, fui, um forte abraço aí. Só quis mostrar pra, pra, pra você aqui um pouco da minha colheita aqui, da minha, do meu açafrão, ok? A gente colhe e representa tudo novo. Então um forte abraço aí. Fui. Tchau, tchau. Não esquece do seu like. Hein? O canal tá crescendo. E precisa de você para dar pra apoiar esse canal. Tchau, tchau. Até o, a, até o próximo vídeo, hein? Logo, logo vai ter bastante vídeo aí. Que eu estou terminando aqui a cozinha. Quando eu terminar a cozinha bonitinha, aí vai começar os vídeos, tá bom? Os vídeos de culinária, tá bom? Segura um pouquinho. Fui. Tchau, tchau.